Podcast.com Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando. Aqui é Rafael Rasafu. E aqui é o José Valim. E nós estamos aqui nesse episódio para falar um pouquinho sobre a linguagem de programação Erlang. E nada melhor do que o um especialista nisso, né, Valim? Pois é. Quem? quem... <risos> Gente... Para <risos> gravar um episódio sobre essa linguagem, a gente chamou o especialista José Valim. Diz que, que, que não basta ser um especialista em Ruby, ele ainda por cima si é um especialista em Erlang também. Na verdade, especialista não, né? Essa, essa é uma palavra que a, gente, que a gente tem que tirar logo de cara. Aqui todo mundo é poliglota. Por exemplo, né? o Brando é um mega master, super programador C, Erlang, Ruby. Acho que tem o um C-sharp aí no meio, Bebê, não lembro bem o que era. Um passado negro, né? O Valim é o mestre do Erlang e do Ruby. E de mais de 300 linguagens, escolha para na frente dele e resolve o problema. E eu sou o mestre de Ruby... Não, eu... <risos> não. Ah, tá bom. Ah, o não também. Ah, agora sim, eu uso Excel. Eu sou um mestre de Excel. Segundo nossos queridos amigos de trabalho, eu sou eu programa em Excel ultimamente. Então, tudo bem. Então, para começar... Na verdade, acho que a gente tinha que contar toda a história do Erlang, como é que isso começou, quem criou e etc. Mas, para a gente se alinhar aqui, primeiro, Valim, já que você é nosso convidado, o que, que você está fazendo em Erlang aí? O que, que você está brincando com Erlang? Por que Erlang? Ah, porque Erlang? Tá. É, então, a gente tem que voltar um pouquinho no final do ano passado. Ocorreu uma tragédia que eu peguei. Peguei, não, né? Eu estava com nervo no braço, né? Então. Eu fui de meu oh. braço, estando programando em Ruby Pode falar não, não, importa, não. <risos> então eu fui de meu braço, estando programando em Ruby e, e então eu não podia mais trabalhar, então eu tinha tinha mais que ler, eu fui tirar o atraso, né? então eu fui ler aquela quantidade de livro que estava pendente lá. Aí um dos livros que eu acabei lendo foi o Seven Languages in Seven Weeks hum. e uma das linguagens que ele fala, inclusive um livro muito bom, recomendado, recomendadíssimo. E aí, uma das linguagens que ele fala é exatamente o que o Erlang, ele fala de todas as, as features né, que deixam Erlang diferente, não em termos de, da linguagem, features da linguagem, mas features da máquina virtual. Então, toda aquela história que a gente vai discutir de concorrência, é, que a máquina virtual é bem robusta e o cenário e tudo mais. Aí, aí, quando eu lido das sete linguagens do livro, não vou falar nem linguagem, mas dos, dos sete environments que ele apresenta, foi o que eu gostei mais até agora eu quero, é, quero, quero estudar um pouco mais sobre isso. Eu peguei um livro de Erlang fui ler, fui aprendendo. Foi uma coisa que levou na outra, eu falei, ah, então para aprender de verdade, não adianta eu ficar aqui só lendo, né? Então, talvez eu deveria fazer um projetinho e tal. Aí foi aí que eu falei, ah, então deixa eu tentar criar uma linguagem de programação, pegar essa parte, toda teórica de linguagem de programação, né? Vou aproveitar, aprender, estudar isso de novo. E aí... Usa Erlang. É, tá? Mas, tipo assim, as pessoas quando falam, eu vou aprender Ruby, eu vou fazer um blog de 15 minutos. Aí você falou assim: então, eu vou aprender Erlang, vou fazer uma linguagem nova em cima da VM Nerlang, é Ok. <risos> ok, pobres imortais. Uh, então, voltamos. Uh, mas, tipo, não tinha um negócio. Você começou direto fazendo, eu vou fazer uma linguagem? Não foi assim, tipo, ah, vou fazer um, sei lá, fazer um chat em Erlang? Então, peraí, Rafa, só pra gente. pro pessoal não ficar perdido, né? Você está trabalhando num projeto, Valim, que é uma, um subset de Ruby em cima da máquina virtual de Erlang. Nem é um subset de Ruby. A sintaxe parece com Ruby. É o, é o máximo que tem de Ruby aí, mas aí o resto é completamente diferente. Então. Às vezes, o pessoal fogo muito conhecido, parecendo um subset de Ruby, vai tentar escrever um código ah, não funciona, não vai funcionar. Tá. <risos> tem tem um detalhe que, assim, algum tempo atrás, lá há uns dois anos, mais ou menos, eu estava tentando aprender coisas novas e tal, e eu acabei caindo na, com aquele livro do Joe Armstrong, que é o cara que inventou o Google. Uhum. Um acho que é o cast... melhor, melhor livro sobre Erlang, eu acho. Sei lá, tem gente que fala mal pra caramba do Joe Armstrong. Tem gente que xinga ele. é, do autor. Ele tá é, eu achei legal, eu achei, bacana, eu achei bacana. Ele tem uma abordagem bacana, simples. Uhum. E aí eu fui ler e tal, pô, bacana e tal. Comecei a brincar de Erlang, né? sofri com aquela sintaxe horrenda né? que o Erlang tem. Aqui aquela sintaxe é terrível. É, e aí eu comecei a brincar ali. Ele tinha uns exemplos bacaninhas. Acho que um dos exemplos principais deles era é o um negócio de chat. Tá? Uhum. Era, era bem Não divertido, faz. é o clássico. E foi com esse livro que você começou a estudar? Foi. Tá. tá. Tem uma coisa. Tá, então falando um pouco mais sobre Erlang. Então, primeiro a gente tem que desacoplar as duas coisas. Então, existe Erlang, que é a linguagem de programação, e tem Erlang, que é a máquina virtual do Erlang mesmo, que é Erlang VM, Erlang Virtual Machine. Tá? Então, uma coisa positiva que é tipo assim: a linguagem de programação, Erlang, a linguagem de programação, é extremamente simples. Uhum. Você aprende muito rápido, não tem muito o que fazer. Então, tem as coisinhas lá, pattern matching. Você aprende rápido. Todas as coisas de linguagem, algumas coisas, na verdade, de linguagem funcional, você aprende bem rápido. Então, tem um problema, você apanha bastante da sintaxe no começo, que às vezes tem que usar vírgula, às vezes tem que usar ponto, às vezes tem que usar ponto e vírgula, mas você aprende rápido. Agora, a grande, concorda comigo, Branco? Sim, sem dúvida. Acho que a, a linguagem mesmo, na, naquele livro mesmo das sete linguagens lá que você falou, é o suficiente para você aprender. É, um capítulo. é extremamente, extremamente simples. Só que aí, o que você não aprende, que até recentemente não tinha livro, é que é outra história completamente diferente, é como que você constrói uma aplicação do jeito do Erlang, do jeito que você vai fazer o deploy dessa aplicação na, na máquina virtual do, do Erlang. Eu me lembro que no livro tinha bastante exemplo, assim, ah, vou pegar e fazer um programinha de 20 linhas aqui, que faz alguma coisa útil, bacana. E aí, lá para lá frente, ele começava a falar do tal do OTP. Isso, e, o e que é assim, até hoje também o ATP, assim, ninguém nunca me deu uma definição decente de OTP. Vamos lá, Aurinha. Standard Library. Tá. é A, a Standard Library do, do Erlang é o OTP. Exato. O famoso OTP. Mas só que lá dentro do OTP, não, não é só assim, ah, tipo, Standard Library do Ruby, sei lá, tem, tem lá, tem função para calcular MD5, coisas assim. São então, coisas bastante óbvias, é coisa que a gente está acostumado. Uhum. Só que dentro do OTP, até onde eu entendi, existem patterns existem, de, de, de aplicação. E isso é uma coisa que eu sim. particularmente assim, eu não achei nenhuma boa explicação dessa, dessa nosso. Eu fiquei sabendo que há pouco tempo atrás, eu acho que a, a Manning, aquela Manning, que, que publicou um é OTP que eu... em action, se não me engano. É, exatamente. Então. Esse, então, o livro, o livro do Armstrong, ele comenta por cima, ah, tem, existe essa feature no TP, existe essa feature. Mas se você quiser pegar uma aplicação, isso foi algo que eu apanhei muito, porque eu queria eu realmente queria entender, cara, como que eu vou pegar uma aplicação do Erlang do começo até o fim? Desenvolver completamente o jeito que todo mundo faz. Uhum. Eu só achei uma série de blog posts, que depois posso repassar para vocês é. e deixar lá nos links. Eu achei uma série de blog posts e nada, nada mais depois dessa série. E aí, só recentemente que eu fui saber do livro. Uhum. Aí, eu acho que até comprei, mas eu não li ainda. Uhum, é, mas é bem recente. É, é, é totalmente. Recente, totalmente recente. Então tinha, tinha esse gap aí. Uhum. E aí tem, tem um escritório chamado Erlang Solutions, que o pessoal que criou Erlang. Eles criaram, às vezes, eles trabalham na mais. Então eles saíram. E.. Mas eles criaram esse escritório da Unisolution, de que eles dão consultoria e tal, inclusive no treinamento. Hum. Aí tem tá um treinamento do OTP, só que parece ser bastante salgadinho. Ah. Né? Ah. O Rafa, antes da gente ir para OTP e Mnesi, etc., acho que é legal a gente dar uma, um overview da linguagem para quem não conhece Erlang. Beleza. Né? Então, assim, pra, por que, que alguém deveria aprender Erlang? Por exemplo, alguém que trabalha com Ruby deveria aprender Erlang. Então, quais são as diferenças da linguagem? O, o que eu acho legal assim, sobre a questão do, do Erlang, em comparação a outras linguagens, como Ruby e etc., é que o, o lance de concorrência está relacionado diretamente à linguagem e não ao sistema operacional, como a gente está acostumado. Né? Então, a linguagem Erlang ela é, foi criada para você desenvolver aplicativos que vão rodar em computadores multicore e que tem alta tolerância a falha e que vai rodar, criar servidores que vão ter alta concorrência, esse tipo de coisa. Então, é, é, por exemplo, é normal você dizer que você criar, por exemplo, um sistema de alta concorrência né, com não Bloqueante em Erlang é algo extremamente trivial. Mas é, coisas que você, em Ruby faz de forma, com, com os olhos fechados, às vezes é dificílimo de você fazer em Erlang. Né? Então, é uma linguagem específica para se criar esse tipo de aplicativo. Né? É mais como se fosse mais uma ferramenta que você está ali no, no, na sua toolbox para você desenvolver um, um servidor HTTP, Socket, ou alguma coisa do tipo que precisa é, executar milhares de transações simultâneas sem cair, por exemplo. É uma linguagem também funcional, é diferente. Está né? aí a, é, talvez um, um dos grandes desgostos da, da sintaxe. Né? Porque é diferente mesmo a forma como você vai desenvolver. Você não vai, você não vai programar igual você programa né, em Ruby ou em C ou em, nessas outras linguagens. É diferente. É, Mas isso eu acho bastante interessante, o fato de ser diferente. Você aprende pra caramba. É, Sim, é, é porque você aprende uma maneira diferente de programar. Né? Por exemplo, é, recursividade é algo que você Tá usando o tempo inteiro nesse tipo de linguagem. Né? E, e aí você passa a olhar pra, com outros olhos, talvez até para os seus códigos Ruby, por exemplo. E normalmente, é, pelo menos na minha experiência, os aplicativos que eu desenvolvo com Erlang, eles normalmente são bem pequenos em relação à quantidade de número de linhas de código. Né? Você não precisa de muita linha de código para escrever uma coisa tipo, ah, eu quero fazer um servidor. Por exemplo, no meu caso, né? Quando eu comecei a brincar com o Erlang, foi meio que uma, uma experiência, porque a gente precisava desenvolver um servidor aqui que ia receber uma quantidade absurda de transação, é, transação financeira mesmo. Então, era uma coisa que tinha que estar no ar direto, não poderia cair, e ainda tinha que aguentar aquela quantidade de transação absurda que a gente precisava, que o cliente queria que aguentasse, precisando ou não. Né? Então, a gente criou alguns testes para simular a, aquela quantidade de transação e a gente precisava monta, fazer aquilo suportar. A primeira, o primeiro teste que a gente fez foi usando o Ruby com Event Machine e assim, funcionou tal, mas o resultado não foi o que a gente queria ainda. Mas, no fundo, no fundo, não foi o resultado que vocês queriam porque ele não aguentava as porque era lento. Qual, e qual foi a crise? Primeiro que, primeiro que ele não aguentou, eu não sei se... Aí entra de novo aquela questão que o Valim falou, né? Por exemplo, Event Machine é um campo do, na, na área de programação do Ruby que é muito pouco documentado, por exemplo. Você não acha quase nada de documentação ou blog, alguém postando a respeito, ou livro, ou o que seja. Recentemente, que tem eu acho que um code né? Que eu não vi ainda sobre é isso. Tem semanas, acho. Que era. É, é tem uns né? E A única pessoa que eu sei que sempre faz coisas em Wittmann machine é o William Grigori, lá da PulseRank, que Sim. agora estão adquiridos pelo Google. Exato. Você tem até de... um projeto novo <risos> dele é. agora. É. E você precisa. As conexões no, no seu plano tinham tinha que ficar abertas? ou Não, não. É abre e fecha abre fecha. e fecha. E tem que ser rápido ainda, porque você está falando de transação financeira. É, não dá para ser uma coisa muito demorada. Bom, enfim, os nossos testes não ficaram muito legais usando o Ruby com o Event Machine. Talvez por falta de experiência mesmo com a ferramenta, enfim, mas não ficou legal. Aí a gente foi para Node.js. Aí fizemos recriamos o servidor inteiro em Node.js. A linguagem da moda. É, a linguagem da moda. E aí, bom, botamos o Node.js para rodar. Funcionou melhor, a performance foi muito melhor do que a, do que a gente tinha com o Event Machine mais Ruby e até, até aguentava assim, uma quantidade boa de transações. Só que assim, é, apesar de estar tá lá e tá, tá, funcionou e tudo bem, ainda assim a performance não era o que a gente queria e você ainda tinha mais um ponto extra, que era a questão de tolerância à falha. Então o servidor não poderia cair, em hipótese alguma. Né? Poderia, uma transação dá problema ou outra dá problema, mas tu, é, o servidor não poderia parar de funcionar. Aí a gente começou a pensar, a, a estudar um pouco sobre a questão do Erlang, e viu que o Erlang era feito para isso. né? Então ele é feito para isso. Ele é feito para aguentar uma quantidade absurda de, de threads simultâneas e para não cair. E aí a gente começou a, a reescrever o servidor. Na verdade, a primeira coisa que eu olhei foi um projeto que eu acho que, se eu não me engano, o pessoal do GitHub que usa, eu não lembro agora o nome cara, do projeto. Ernie, eu acho. Acho que é Ernie. Vai fazer o quê? Ele é um servidor Erlang ah. com uma... Como é que é o nome daquilo? Ele, ele, tem um, ele tem um pedaço feito em Erlang e um pedaço feito em Ruby. Então você consegue, por exemplo, escrever código, é, pequenos códigos em Ruby e uhum. o Erlang dispara as threads do, do Ruby. Uhum. Entendeu? Então assim, a ideia é meio que você não precisar escrever código em Erlang, você escreve tudo em Ruby e aí você tem um servidor Erlang que tá ali controlando aquilo e na teoria tá segurando, né? As transações está fazendo. Então a primeira coisa que a gente fez foi é, usa, tentar esse Ern. Funcionou legal, funcionou bem. Porque se, além de você escrever código em Ruby, você pode escrever código em Erlang também e ele consegue mapear, né? Ou ele você recebe uma transação via Socket, né? E aí ele pode é, mandar executar um método que está num, num módulo Erlang ou numa biblioteca do Ruby, por exemplo. Aí logo em seguida a gente é, começou a fazer algumas modificações em cima desse Ern para suportar os protocolos que a gente tinha, né? Porque aí entra a parte do C que você falou, porque a gente tinha é, os terminais lá que, tinham, que eram todo o código em C, que tinha que comunicar lá tá, com o Erlang. E aí a gente... Pô, a gente está reescrevendo um monte de coisa em Erlang e tal, por que a gente não pega e faz isso aqui do zero usando Erlang em vez de usar uma outra ferramenta, né? E aí foi quando eu peguei esse livro do Joe Armstrong e li ele inteirinho, né? Falei, bom, eu preciso entender como é que isso funciona, e é simples, na verdade, né? E aí entra a parte que você falou do ATP, porque o ATP, ele é uma biblioteca que já tem meio que tudo isso pronto. Então, você quer criar um servidor HTTP né, em Erlang? Pô, tá lá. Você quer criar um servidor Socket? Tá lá. Então, ele já tem tudo isso pronto, né? Que é o... Nesse caso, é o Server, por exemplo, né? E aí, o, e aí foi quando a gente começou a migrar todo esse projeto para Erlang puro. E aí a performance, os testes de performance que a gente tem feito são absurdamente mais, mais... Ele suporta muito mais transações e ele tem um lance que é, dentro do Erlang que são os Supervisors, né? Então ele é assim, você está rodando uma transação, é, eu estou falando demais, né? <risos> então, por exemplo, no caso dos Supervisors, funciona assim, você está um, executando uma transação, se deu um problema, a ideia do Erlang é assim, deu problema, você não fica tratando o erro, você deixa dar erro e deixa ele creschar e continua a vida. E aí você tem um supervisor que sobe de novo o seu serviço, se for o caso, né? se ele tiver caído, etc. Então você tem tanto o seu servidor rodando ali no tempo, rodando e processando transações, uhum. e do outro lado você tem um supervisor que fica monitorando aquele serviço e outros serviços para manter tudo no ar e não deixar aquilo cair. Então, a mas, grande sacada do Erlang é essa. Então, aí por isso que a gente resolveu ir para o Erlang ao invés de no JS ou Ruby, por exemplo. Mas o legal dos supervisors, até onde eu me lembro, é que, assim, ao invés de. Eles são parecidos, entre aspas, com o Monit e God. A diferença é que eles não são problemas externos, né? Eles são é. partes do é, Erlang. Eles estão ali dentro é. do Erlang, né? Você não precisa. Ah, bom, tem uma aplicação lá rodando. Agora eu tenho que botar uma segunda aplicação fora da minha aplicação, configurar ela para ficar olhando e ver se o bicho quebrechou ou não daí restartar. Isso daí é uma feature do Erlang. Isso é bem Isso. legal. É o negócio é muito né? poderoso. É. Eu me lembro que assim, o negócio era feio, mas ele fazia umas coisas incríveis. Agora, tem algumas diferenças, por exemplo, na, na linguagem, que eu acho que muda a forma da gente programar mesmo. Né? Por exemplo, é, as variáveis dentro do Erlang, elas não são variáveis. Né? Embora o nome seja é variável. funcional mesmo só que isso até é algo interessante porque eu pensei que o fato delas não serem variáveis era por toda a questão de você ter que ter de você não ter mutabilidade não tem que ser mutável mas você não é mas não é não é tanto que no Elixir, no Elixir a gente, você consegue mudar as valores das variáveis. Porque, tipo assim, qualquer. Tá, Qual é a desvantagem de você não poder mudar os valores das variáveis? É que você acaba criando, tipo, 300 listão, variáveis né? list, então, Três são quatro. É? Você quer mesmo. Aí você quer refatorar alguma coisa no mesmo, você tem que em todo o resto. É, né? E tem outras consequências, mas e eu pensei que, tipo, ah, isso é um problema talvez da imutabilidade, talvez. Então, conseguir funcionar com a performance boa e tal, só que não é. E também é... tem a questão, né, Valim, de quando você está falando de você estar tá rodando multithread, né? Por exemplo, no Ruby, né? Você tem um problema quando você tem uma gem, por exemplo, que não é thread safe, né? Provavelmente é porque ela tem uma variável que está sendo alterada em algum momento e aí você altera aquela variável uma thread confunde com a outra e aquilo se perde, né? É, então eu, eu sempre imaginei que o não, não a variável não ser variável era por causa disso, para você exatamente então... não mudar para não quebrar um outro processo. Não é. é o, então a questão é a seguinte, você pode. Então, por que, por que, que no Erlang, outras linguagens funcionais, você não pode mudar o valor da variável? Porque elas vêm da parte matemática mesmo. Uhum. Então, em, matem, em matemática, na hora que você está resolvendo a equação, você fala que x é igual a 1, x é igual a 1, no final de história você não pode mudar. Uhum. Então vem daí, vem do Lambda Cálculos. Tá, tá? Então é por isso que vem. E agora é o seguinte, em relação ao que o Brando falou, ah, então mudar a variável em outro lugar. Aí, o que gente, então, nele existe, você consegue mudar os valores da, vari, da variável. O que você não consegue mudar é o bind. Você não consegue mudar o valor de um lambda, o valor de um próprio. Então, no você tem um lambda, você consegue mudar a variável e você altera o valor, a variável dentro do lambda, né? Aí você não consegue fazer isso em também. Então, você é. pode ter a variável mudando, só que depois que você tem. Isso. Só que depois que você cria uma função, se você mudar o valor de x, ela não vai alterar a função que você criou. Então, e então... aí você não tem o um problema que foi do thread safe que o Brando falou. Tá. tá. Então ela não tem closures. Tem closures, aí... só que elas não são modificadas. Depois que você cria uma closure, você não consegue mudar o o valor de x que está tá ele na Porque ele consegue passar as variáveis que estão fora do lambda, para dentro do lambda, Você isso. usa, mas você não pode mudar Isso, exato. Ah, é, é e aí, é aí ele resolve o problema. Ah. Então, então, foi por, então, no começo, você não podia mudar o analisismo, e alguém falou, ó, oh, na verdade você pode mudar, isso não tem nada a ver com mutabilidade. Eu falei, ah, é? Aí ele, é ah, então eu vou mudar, eu acho mais conveniente eu poder assinalar várias coisas para a menos variável. Tá. E, tem, tem, e você não tem problema de thread safe também. Ah, legal. Então, é, acho que <risos> o primeiro episódio foi só para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, né? Mas eu é. acho que ainda tem muito papo. Então, eu queria, Valim, que você continuasse com a gente na semana que vem, para a gente entrar um pouquinho mais nos detalhes do Erlang. E, se der tempo, a gente falar um pouquinho do seu projeto. Você topa? Ok, sucesso! Vamos lá! Então, beleza, semana galera. Até semana que vem. Falou, pessoal. Falou!